Saia pelos chuveiros. Eu Beleza. Vamos continuar para o chuveiro, Gil. Espera aí, vento Achou! Olha. O que peladão, tio? Ah! vem com o que, de O que? O quê? Rapaziada, é, tinha, tinha que pular a janela, tio. Ô, oh, o marcou. Marcou! Era só pular a janela, tio. Eu fui abraçar porque eu achei que ele dava uma e tinha como correr. Mas não, tio. Você tem que pular a janela. Uhum. Beleza, vamos direto ao assunto. Ó, oh, dá para ver que a janela já tá aberta. Era só pular, tio. O tava ligado. Ó, oh. sumiu sem deixar rastro, Peraí, será que eu pulei? pulei? Onde é que eu tô? Em Sorocaba Peraí, estamos dentro, dá uma volta Deles passamos pela peladões O caverninha quer pegar as baterecas ainda, Peraí, será que deu certo? Será que a gente passou? Ou será que o caverninha voltou? É. Pô, o caverninha não entendeu muito bem não, hein? botão que... Pai, passamos, passamos peraí, peraí, peraí, peraí E aí? Tá rolando pegar... Nossa Vou pular aqui Rapaziada, deixamos um monte de coisa pra trás, hein Sim Devia ter umas baterias é diferentes ali Sim Beleza E aí, joguei Onde agora? Rapaziada, tá, tá rolando essa sanfona aqui Não curto muito não, hein É o Pascoal! É o Pascoal! Oh, oh. Nossa senhora, Pascoal! Que isso? Nossa, trancou! Ele trancou! Nossa, o Pascoal! Ah, Pascoal! Ai, ai, ai! nunca Tinha uma porta, tinha uma porta no fundo ali. O caverninha simplesmente viu uma porta ali. O Pascoal ali vem, tio. Ele é gordo, peso pesado, tio. Chega arrancando. O, o, o, o, o Pascoal veio, beleza. Oh, a gente tem que ir rápido aqui Sobe rápido. Não, pode, não pode demorar só o um pascal cheio Câmera, cadê você? Ah. Oh, oh, já cai aqui Já pula aqui fora Pula fora rápido. Não pular, não A segurança não abre Tranquilo Fogo na minha cara Jogo Passou ou morreu? Uh, então, Calma. Rapaziada, explodiu, caiu, mas saímos fora do Pascoal oh, Um monte de estrogonofe. pega a câmera com cuidado. Rapaziada. Pera aí tio, olha o tanto de Tocadóvaras. Encontre um caminho alternativo para o chuveiro. Os caras têm que ir pro o chuveiro, tio, de qualquer forma. Será que tem uma bateria aqui especialzinha aqui pra nós? Não. Tem uma porta. Vamos melhor não era pra abrir não, porta. Não tem nada aqui. Caminho alternativo para o chuveiro. Peraí, joguei tá valendo já. Peraí. Ah, rapaziada, acho que é o Pascoal, hein? Ah, Pascual, que isso? Não, não começou. <risos> Peraí, eu <risos> Ah, o que? Pascual, mentiroso. É, Rapaziada, é, tá mentindo. A é, gente é, vai pra cima. Lá. Pula, tem que pular aqui? Vou pra cima, vou pra cima. A gente vai agora. Ó, deve ser no final de tudo. Pula, geladeira. Rapaz, o cabineiro tá ligado, hein? Tá ligado. Tá ligado que ele vai se ferrar. Ei, jogo. Eita, deu certo, hein Calma aí, tá dando certo Rapaz, o Pascoal é um pouco mais lento Rapaz, é agora, E agora não. Eita, Pascoal, calma aí, tio Olha aí, olha aí Tava calmo, tava calmo Rapaz, o Pascoal não passa aqui nem ferrando, pode vir, pode vir Até acabou o Sanfona, tio São Sanfona até desistiu Rapaziada, o é do Pascoal não passa ali, não. Você assim, viu o tamanho do beiço dele aqui, barrigal? Passa, tio. Tem que malhar, correr uns 8 meses para depois voltar ali. Beleza, agora ele já tá tranquilo, ainda mantendo as suas seis baterecas. Ó. Será que vai ter que passar agachado ali? Oh. O jogo. Eu vou passar agachado mesmo. Que isso, tio? Você tá de bom? que, é? Você, é que você veio? Ah, tá com medo, É bom você ficar aí mesmo, hein, tio? Eu tô quero cagar. É bom você tremer tio. O Cabernet tá chegando aqui para salvar o mundo. Agora, a porta aqui. Ó. Oh. Rapaziada, tem que ficar esperto para volta. vou voltamos uma cadeia aqui, pelo jeito, hein? Ó, oh, cerca é do bem isso é do bom? Não vou nem te comentar o que eu faço. faço. Peraí, tá amarrado, né? Você tá amarrado, Se você não vai me bater, não é bater. bom que você vai bater. <risos> Rapaziada, é, tudo entupido aqui, tudo zoado. É, tudo legal, né? Parece ter uma coceira Eu, pareço ter uma coceira? Você deve ter outras coceiras aí, essa roupa lock tua. Ah. Olha, é, eu percebi que nas células não há baterecas de forma alguma. E aí, tipo, de boa. Não há baterecas em nenhuma célula, tio. Oh, meu o Beleza. Tá rolando um manifesto aqui, ó, ó. Ó, meu, acabou a bateria aqui, hein? Mais uma pro saco. Toma no caneco, rapaz! Essa porta é de onde que eu vim? Será? Alguma coisa no meio, ô oh, jogo! É, tá fácil, tá é fácil. Nice! Nice! I'm gonna need some help getting clean. Rapaz, o jogo não quer dar mais bateria não, hein? Aí ferrou. Ó. Altamente agressivo os lock O que jogou? Ah! O que foi isso? O que foi isso? O cara caiu, eu nem vi. Você é louco, o cara chegou querendo me beijar, eu brinco dele. Tio. Foi, foi rapaz! Foi! Por é isso que tem que passar pelo cantinho! Será que ele passa no cantinho aqui? Rapaziada, passa no cantinho sim, quero ver não passar Ó oh. Te dou uma dica, ainda está acontecendo O experimento ainda está acontecendo Você tem como pular ali agora? Nossa senhora, cara, é ágil, tio, é ágil Sim Rapaziada, tá rolando altas escrituras Altas. Ó, oh, ó oh. Fedorento aqui é importante, tá de da cama, tio ah, isso... ah! Beleza, vamos ver do que se trata esse documento. Obituário do Dr. Wanklors. Beleza, Rodolfo rankles Dr. Rodolf G. rankles 90 years old, morreu fazendo o trabalho que amava. Em 28 de fevereiro de 2009, nasceu em Munich, Alemanha. Em 1918, alcançou a fama nas comunidades matemáticas e científicas por um estado com Alan Turing. Um pioneiro na computação, após a história obscura, com o esforço da guerra, da guerra alemã, tá? Sim. Ele imigrou para os Estados Unidos em 1949, com um visto do Departamento de Estado. Muitas décadas de pesquisas governamentais em Los Alamos, o levaram ao Novo México, onde o Dr. Cross aposentou e se dedicou a fotografias de paisagens e cuidar de seus gatos. Ele chegou ao Colorado um pouco depois da virada do Milênio. Sim. Para se dedicar a trabalhos de caridade para a corporação Borkov Entendeu? Um comunicado da companhia chama o Dr. Merkel Ragfrost é? como um verdadeiro humanitarista com um espírito generoso. Ele não deixou herdeiros. Não. Rapaz, é o Loki, é o lock. Beleza. Tá rolando uma escada pra cima que provavelmente será onde iremos Muita baguncinha E depois teremos que voltar àquela porta ali O que que acontece, rapaziada? Tá rolando altos barulhos aqui Verdade Pra tentar intimidar o caverninho O caverninho tá tranquilo, tá ligado o caverninho ó, ó, é camarete Vem tranquilo, vem tranquilo Tá com na barra coceirinha, né? Coceirinha o Ô, Peraí tio, você dá soco mesmo, hein? E aí? Vai, é tipo o Nelson, o cara vendo na moral bater no nós? Você é louco? Hum, tranquilo Passa pelo cantinho aqui Vai, vai, pass vai passando de boa <risos> Jogo, eu tava de boa <risos> Peraí, tipo, não cai não, não cai não Vai, vamos passar, vamos passar, passamos Passamos <risos> Gente, eu tô vendo nada, tio, sedoso E aí? Só sobrou essa cela Loki? Olha aí! Opa, tem um buraco na cela dos lock aqui, Olha aí, tio! Não conversa comigo não! Vá da cama, na moral? Beleza, agora a gente abre essa cela e sai fora. Estamos muito bemzíssimos. Beleza! Ó, outro buraco ali, hein? Outro buraco, vamos direto, vamos direto! Rapaziada. Vamos para desce. Vamos descer tranquilo. Tá rodando os colchãozinhos. Ó, beleza, já, já tem armário para se esconder. A porta não abre não, hein? Quando a gente subir, vai dar treta, tio. Vai dar treta. A gente vai ter que esconder no armário. Quer ver? Ó, ó. ó que jogo pilantra. O cara vai quebrar a porta. Claro que não. E é o jogo? E joguei. aí? Jogo, e aí? Ah. Para não estamos uma parada nova, hein? É, é. Rapaziada, segurança total. Eu não consigo me levar de Chris Walker. O maldito grandão feioso, ele gosta de arrancar a cabeça das pessoas. Rapaziada, tô falando do Pascolis, tá? Uhum. Eu ouvi ele resmungando alguma coisa sobre protocolos de segurança. Esse ele não é o problema. E se ele está tentando consertar as coisas? Beleza, tem o Waldrider. Sim. A palavra Waldrider está por todo lugar. Morkoff estava fazendo um experimento aqui chamado Projeto Waldrider. Ah. Mas os pacientes falam sobre Waldrider como se fosse algum tipo de presença física um espírito ou demônio. Alguma coisa que eles encontraram na montanha. Eu o consideraria como um delírio esquizofrênico, mas eu acabei de ver algo. Talvez tenha sido uma falha da câmera. Ou talvez esse lugar esteja mexendo comigo. Rapaz, o câmera não viu nada de errado. Vi um monte de lock louco. Beleza. Rapaziada, tá rolando só, somente os sanguinhos aqui. Tá rolando o escrito nos armários. E a gente vai continuar por aqui, tipo. Ó. Nem, nem a câmera lock tá vendo, hein? rapaz tá é tão escuro. Que nem o escuro do escuro pode ser tão escuro. mais estranho A gente pula aqui, pula na moral. Agacha. Eu de acostumado com esse tipo de território. Fiquem calmos. Espera escuro total, hein? Pô, tá sem bateria, eca, Por isso que não estamos aqui ver nada. Uiu! Espera aí. Será que vai ter que cair aqui? Oh, meu Deus do céu. Já, já caiu pra cá, ó. ó, ó. Mais caídas. Espera estamos no sub do subsolo, hein? Beleza. Encontre o caminho para os esgotos. Rapaz, a gente já tá no esgoto. Tô mentindo, porra! Rapaziada, esse foi mais um final de episódio. Espero que você tenha curtido esse episódio. Não esqueça de deixar o seu like. Se você perdeu os primeiros episódios, volta aqui, com perceber um o comecinho. Hein? O comecinho é muito importante para a sua atividade cerebral e física. É nesse momento, para conseguir a história e continuar o evento do mesmo. Rapaziada, o que acontece? O cara vai colocar o link. Do primeiro episódio, se você perdeu E se você quer assistir outra série Enquanto não chega o vídeo novo Tem outra série aqui que o Cabrinho vai colocar também Vamos ficar ligado Mais ou menos isso, te vejo na próxima VAP <música>